E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição. Se você quiser jogar esse DD Tank, o link dele tá na descrição também. Espera 5 segundos, beleza? Porque eu não recebo nada pra divulgar o DD Tank, não recebo nada do YouTube. Então, eu encurto o link e só você esperar 5 segundos, pular um anúncio e cair aqui no DD Tank e criar sua conta. Tá muito lotado, tá cheio de gente. Eu tô jogando aqui e decidi fazer a primeira evolução aqui pra você vocês nesse servidor, beleza? A meta não foi alcançada lá no vídeo lá Que era 150 likes Mas eu espero que a gente alcance essa meta Porque eu tô tentando que, ver, focar aqui no canal Sempre trazer mais vídeo pra vocês Com melhor, é, com a melhor render Que a melhor coisa que eu puder aqui, né, galera? Então, mano, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês Ó, eu tive de fazer muito PVP mesmo, galera tá, Eu fiz até uma live de uma hora aí Mano, e aí pra vocês verem Eu consegui 15 pedras pra, de fortalecimento Aqui, ó, pra vocês verem Vou mostrar minha conta primeiro, né? Tá mais 7 aqui no verdadeiro quebra Tijolo, jogo Mais 5 na roupa, mais 4 no chapéu E meu objetivo é tentar colocar mais 12 aqui Então sem enrolação, já deixa seu like Ativa o sininho de notificação E vamos lá, né? Pra evoluçãozinha aqui Qual aí junto com o Tietê Pra ver se essa evolução vai dar certo, meu parça Será que vai? Torce aí, galera Ó aí, ó, mais 8 Hum... Agora o objetivo é colocar pelo menos ver Ah, tá Quero ir no round da fama não Beleza, mais 8. Vou tentar aqui mais é, Mais dez, né mano, pra falar assim Como eu não tentei, né Hum, agora o que vai ser, QB? ver que vai ser o um negócio, hein Ó, oh, foi Vamos tentar de novo Já que tá tão dando sucesso assim, né falhou Hum, vai ou vai dar mais? Eu é, só tenho esse restante. Tem de mais 10. Vou tentar colocar mais 10 aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, oh, foi e aí, boa! Não foi mais 12, mas mais 10 a gente conseguiu. 5k aí, ó. Tá vendo, ó? Nível 12 com mais 12 aí. Não, nível 12 com mais 10. Na, ó, aqui no na arma, né? E mais 5 cha... é, na roupa e no, cha... é, no chapéu, né, pode ser dizer Só tá 4 no chapéu, mas enfim Vou colocar as coisinhas aqui que tem pra colocar Não, hum... ah, não tem nada <risos> pra colocar aqui não Mas enfim, gostei que deu mais 10 do... é, aqui Tentei até que foi, né Pensei que nem ia dar certo Uma moralzinha mesmo de colocar aqui, vou tentar fazer o... O, dom... o verdadeiro dom de anjo Tô com os fragmentos aqui Vamos ver se dá sucesso, né, galera Vai que a gente tá com sorte hoje e o bagulho dá certo ah, falhou, quem dera, hein? Já ia pegar um FC bruto, hein? Mas, mano, eu vou querer fazer uns PVP aqui pro videozinho não ficar tão pequeno. Pra render um pouco mais, hein? Vamos aqui no Hall da Fama que abre o Hall da Fama. Vamos ver quem é o top aqui. Ó, reconquista não, vê aqui. Aí, é, beleza. O cara tem 23, é, 233 mil de FC, né? Gold, gold. Aí, ó. Não tá tão fortão assim não. Deve ter gastado pra estar tá por aqui. Vamos ver se tá o de ninja. Vamos ver qual que é o último aqui. Hum, 144.. 145 mil para entrar aqui. Nível 30, pá. Os carinha tá forte. Mas não. Não é tão assim difícil entrar aqui no hall da fama não. Só começar o pá. Já consegui colocar mais 10. Nível 12. Bom demais Aí, ó Tô upando a continha devagar, né, galera? Eu falei pra vocês que devagarzinho a gente consegue upar Porque quem é que sabe jogar de take mano, não adianta Pode ser na versão antiga, na versão que for Você que conseguir upar Aí, beleza? Acho que aqui um 55 pega nele Não é que foi mesmo? Hum. Beleza, né? E aquele foi lá pro canto eu acho que vai em 60 62 fazendo pvp e comprando né meu pai só como que eu ia conseguir eu não pedi item pro galera lembrando que eu não pedi nada lá pro aquele cara pro dono do servidor né mano antes de vir e comentar Aqui não tem missão igual que vê, lá na 337 se você fazer as missão pra receber pedra Cara, você tá querendo ir pro outro mapa, é, parceiro? Só pra avisar Oh, deu sorte, hein Queria que você ativasse meu povo. Aí já morre e galera, 2 mil cupom que dá, beleza, mano? Por isso que quer ver, tipo assim, tá fácil pra mim upar aqui. Eu sempre vou matando os caras, vou fazendo PVP já que eu não tem nada pra fazer, vou fazendo muito PVP, vou conseguir no cupom, conseguir pra mim upar mais 10, vou conseguir é, 30, 38 mil cupom. Eu fiz o vídeo aí em live para antes que vim nega e falar, ah, ai, não sei o que o item aqui no cu do 6. Pedir item porra nenhuma, meu irmão, tio de upar aqui na raça, eu vou para ainda mais na raça ainda, vou colocar mais 12. Talvez, talvez ainda hoje, quem sabe? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Também não se esquece que o link dele tem que tá na descrição, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, e me manda um convite lá no Facebook, lá porque eu aceito geral, beleza? Se quiser conversar lá, tamo junto, e mano, não se esquece, vamos tentar bater uma meta legal de likes aqui, pra mim continuar gravando aqui, fazendo evolução.